Aquele cara, Rambo, aquele cara que colocou a nossa missão a perder! Mata aquele filho da puta, Rambo! Vou mostrar com ele como é que se mata. Pesca ele pegar? Nunca ia de me pegar! Porque eu sou o último do Moecano e tô indo embora! A de hoje, Mata aquele filho da puta, Rambo! Vamos morrer